Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica aqui de como fazer um story criativo para que inclui preço para supermercado ou loja em geral. Vamos lá, dentro deste vídeo vai ter várias dicas. Vou escolher uma foto né, de um produto. Aqui a primeira dica, a foto para story tem que ser na vertical, tá? Aqui ela está na horizontal, por isso que ela não pegou inteiro. Então vamos lá. Aí a gente vai usar a ferramenta desenho, né? Aqui para deixar o produto trans, o fundo transparente essa é a primeira dica tá seleciona o terceiro pincel aqui que ele tem uma transparência melhor uma corzinha fico apertado em cima da imagem beleza próxima dica vamos dar destaque para um produto vou selecionar a borracha né aqui vou aumentar a grossura do pincel porque a gente vai apagar opa saiu aqui a cor de fundo vamos fazer de novo Beleza? Feito. Agora, seleciono a borracha e aí vou apagando o produto a qual eu quero dar um destaque legal. Então, no caso aqui é o pimentão. E agora vamos escrever, tá? Vamos escrever primeiro o RS separadinho. Porque caso a gente queira manipular ele, a gente consegue, tá? Beleza? Coloquei ele aqui. E aí vamos colocar... 990 produto super inflacionado vamos colocar só o 9 para dar um destaque no 9 puxei aqui para o lado ampliei ele bem beleza e agora a gente coloca o restante tá separado também cria outro outro textinho 9 e 19 beleza colocou aqui do lado já deu um efeito legal vou me escrever pimentão pimentão vamos alinhar aqui lembrando sempre para tomar cuidado com os alinhamentos e aí caso o preço esteja legal não é nesse caso aqui super inflacionado a gente pode dar um destaque usando a ferramenta ó pincel de novo vou escolher ela aqui vamos escolher uma cor destaque de aumentar ela para ficar fácil ó vamos pintar o preço repara que já deu um destaque super legal você pode também, se tiver vários produtos em uma imagem só ou queira fazer é, um destaquezinho, você pode fazer uma seta. Diminui bem aqui né, o pincel, escolhe o branco, ó, puxa para cá e faz uma setinha. Tá? Caso você tenha a logo do dia da oferta, dá para você colocar também. Você vai na sua galeria de foto, ó, selecionar. Opa, eu coloquei editar. Vai selecionar e copiar essa foto, né? Feito isso, ó, é só, já vai subir ela aqui. Você vai colar, ó. ó. Primeiro, vamos concluir a edição aqui com a ferramenta desenho. E aí você consegue fazer, colocar logo aqui, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima dica. Espero que vocês tenham curtido o vídeo.